Bem-vindo, bem-vindo a uma nova leitura de italiano. Eu sou a Ana Paula, a vossa insegnante de italiano, e hoje estou aqui para explicar-vi uma coisa que me chiesto voi Hoje estou aqui para explicar uma coisa que vocês me pediram quando utilizar o più e o di più. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar sobre algo que eu já observei, seja aqui na rede, seja com alunos meus. Que eu já li, inclusive comentários, com, com uma simples expressão, uma simples frase, assim, ó, Piu Bela. E eu fico pensando, o que a pessoa quer dizer quando ela escreve ou diz Piu Bela? Está correto? Eu vou te dizer que não está correto, não faz sentido, mas eu vou te explicar agora o motivo, antes de falar do piu e de piu. Pois bem, o piu bela, sem um complemento, sem, sem nada, simples assim, solto, piu bela. Não quer dizer nada, gente. Ele precisa de um complemento. O più, que significa mais, ele é um elemento de comparação, ok? Não é um elemento de intensidade. Por que, que eu penso? Que pode ser que a pessoa quando diz ou escreve più bella, talvez ela esteja querendo dizer muito linda, muito bonita ou bonita demais. Mas na realidade, no italiano, se você quiser dizer isso muito bonita, existem Outras palavras, outros elementos que vão te ajudar a, a, a dizer, a se expressar desse jeito, mas que não é o Piu, mas sim molto, molto, significa muito, olha só, molto, olha a pronúncia molto, tem esse L antes do T, você coloca a língua atrás dos seus dentes incisivos e aí vai conseguir pronunciar, ó. molto, mol", muito, Mol, muito bela significa muito bonita ou troppo bella, é bonita demais, demasiadamente bonita, troppo bella. Portanto, eu não sei se essa é a intenção quando alguém escreve più bella, mas più bella não tem sentido. Se a intenção é dizer muito bonita ou bonita demais, existem outras opções como essas que eu acabei de mostrar: molto bella ou tropo bela. Para que esse più bella signifique alguma coisa, você precisa completar essa frase, precisa inserir algum elemento de comparação, porque o più, esse mais, se usa principalmente como comparação. Por exemplo, esse più bella, como ficaria, como seria uma frase correta? Antonieta é più bella di sua sorella. Isso significa que Antonieta é mais bonita que a sua irmã. irmã. É più bella de sua sorella. Ou pode ser também um superlativo e relativo que é a mais bonita, Antonieta. É a più bella tra le sorelle. É a più bella, é a mais bonita. Então, nesses dois casos, por exemplo, esse più bella tem sentido, precisa de um complemento. Só que aí, quando eu vi esse pedido para explicar a diferença entre più e di più, quando usar um e outro. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, como que eu uso o Piu e o de Piu? E fiquei pensando que eu nunca estudei sobre isso, eu nunca segui uma regra sobre isso. Aí eu fui procurar em livros, procurei nos livros da, de, da escola dos meus filhos, que são adolescentes, desde lá do começo, mas eu não lembrava de eles terem estudado isso, perguntei para eles, imagina mãe, a gente nunca estudou isso, é, e, e conversei com outras pessoas, eu, eu formei a minha ideia, eu tive a minha ideia de quando eu uso um e outro, mas aí eu quis confirmar é, com a norma culta da língua e, e também perguntando para os italianos que me circundam sobre isso. E a conclusão que eu cheguei é a que quando você pratica o italiano, vai vir naturalmente. Você nunca vai ter que pensar antes se eu, eu vou usar combinado com um verbo, com um advérbio, com um substantivo, com um adjetivo. Mas quando você está falando, você não vai pensar nisso. Isso eu te garanto. As pessoas criam essas regras, mas não é. É difícil que haja uma regra 100% correta e que não haja exceções, então é inútil ficar aqui falando sobre regrinhas, coisas difíceis que você não vai pensar na hora que estiver falando, praticando italiano, para depois ainda enfrentar exceções e acabar errando do mesmo jeito. Porque eu vejo que hoje em dia há muita tendência em se complicar o que é fácil. E neste caso, esse tema não é difícil, é fácil, vai vir naturalmente, mas enquanto isso não chega naturalmente, você vai prestar atenção nessas dicas que eu vou te dar, que são muito mais práticas. Então, aqui a gente está para facilitar tudo e é o que eu vou fazer agora. Como eu disse, o Piu sozinho, ele serve como um elemento de comparação. Carlo é più Inteligente de Antônio. Carlo é mais inteligente que o Antonio. Olha aqui, é più de... A preposição ali depois é de, tá bom? Più de... Carlo é mais inteligente que o Antonio. Mateo é, il più alto della Mateo é o mais alto da classe. Matteo é o mais alto da classe. Rafaela é a bailarina mais famosa da Itália. Rafaela é a bailarina mais famosa da Itália. Carlo é comparado a Antonio... Uh, Mateu é comparado com todo o resto da classe? É o alto della classe? Rafaela é a ballerina mais famosa da Itália? É a comparação ali com toda a Itália, é a mais famosa. Aquilo lá é um superlativo, ok? Então, nesses casos, se usa o più. Lembrando também que è più grande que é igual a maggiore. più piccolo é igual a minore, ok? Pode usar o più grande o maggiore o piu piccolo o minore no português é errado a gente dizer mais grande né que seria a tradução literal aí para più grande ou mais pequeno não se diz se diz menor ou maior no italiano as quatro formas estão corretas. Olha aqui, quando que a gente usa piu grande ou piu piccolo? Pro falar sobre algo que, cujas dimensões são maiores ou menores, como também de, de idade, idade de alguém. Ó, e mei fratelli, sono piu grande de me significa que eles são é, mais velhos que eu, não necessariamente maiores de altura, de dimensões, mas são mais velhos. Beatrice é piu piccola de Matteo. Beatrice é menor que o Mateu pode ser ou mais jovem, mais nova, ou piu piccola, menorzinha, em se tratando ou de dimensões ou de idade. A partir de agora, começa a prestar atenção, a notar a diferença nos exemplos que eu vou dar. Eu vou dar exemplos com frases com piu e com di piu. Presta atenção, vai, vai pensando nessas frases e vai aí fazendo tendo uma ideia de como é que funciona olha essa frase luigi guadagna piu de te luigi ganha mais que você piu de te é uma comparação correto agora olha a segunda frase luigi da questo mese guadagnerá di più luigi a partir deste mês ganhará mais não está comparando com ninguém. Notou? Na primeira frase é uma comparação. Luigi guadagna piu de te. Na segunda frase não está comparando com ninguém. Está dizendo que a partir desse mês ele vai ganhar mais. Note onde está presente esse di piu na segunda frase. No final da frase, certo? Vamos chegar lá. Veja esses outros exemplos. di magrito, Dovreste mangiare piu pasta. Piu fruta e piu verdura. Você emagreceu. Você deveria comer mais macarrão, mais fruta, mais verdura. Aqui temos somente o più. No próximo exemplo, te sei emagrito. Dovreste mangiare piu spesso. Você emagreceu. Você teria que comer mais frequentemente, com mais frequência. Ok? Ali tem um advérbio, certo? Piu spesso mais frequentemente. Não está comparando, mas não terminou naquele piu, dovresti mangiare piu Notou? Porque no próximo exemplo você vai ver, ó. Ti sei dimagrito, dovresti mangiare di più. Você emagreceu. Você teria é, teria que comer mais. A diferença da segunda para a terceira frase é que na segunda frase você viu que tem ali um outro elemento, ali esse pio não, não é de comparação, está dizendo só que ele emagreceu e que teria que comer com mais frequência. Não, não há uma comparação, mas existe uma palavra, aquela palavra ali se a gente for entrar, você vai ver que é um advérbio, mas não pense nisso, é um advérbio, se é um, se é um, se é um adjetivo ou o que é. Pense que aquele pio não está sozinho e na terceira frase o de pio está sozinho. Qual que é a conclusão? Que Piu serve para comparar e o Piu normalmente não está sozinho. Quando a gente complementa a frase, a gente usa o Piu. E normalmente no final da frase, a gente usa o Piu. Ah, dovresti mangiare Piu. Falta alguma coisa. O italiano vai falar, hum, soa estranha. Por outro lado, dovresti mangiare di Piu é aquele genérico, você teria que comer mais. Agora vamos fazer o exercício, olha aqui. Neste caso, se você quisesse dizer assim, ó, gosto de jogar vôlei, mas futebol é mais legal. Como você diria isso em italiano? 100 segundos! <risos> Tô brincando. Pausa esse vídeo, pense com calma no que você viu até agora e tenta formular aí a sua frase. Se você disse algo do tipo: Me piace giocare a pallavolo. Gosto de jogar vôlei. Pallavolo. Me piace giocare a pallavolo. Mas o calcio é più bello. Mas o futebol é mais legal. Além de lindo, de bonito, belo pode ser também, pode significar legal. Então, me piace jogar a pallavolo. Mas o calcio é più bello. Foi assim: você fez algo do tipo? Neste caso, não é de più. Aqui está fazendo uma comparação. Vamos ver essa outra frase, jogo mais futebol que vôlei. E aí, como você diria isso em italiano? Pausa o vídeo e pensa se você disse gioco più a calcio che a é pallavolo, você acertou. Jogo più a calcio che a é pallavolo. Está fazendo uma comparação, eu jogo mais isso que aquilo. Próximo exemplo, a moça mais linda do escritório se chama Cláudia. Como você diria isso em italiano? <risos> Pausa esse vídeo e pensa em como você diria, como você formularia essa frase. La ragazza più bella dell'ufficio se si chiama Cláudia. Olha aqui. Aqui está fazendo também, uma comparação da Cláudia com todos os demais do escritório. Entre todas as pessoas do escritório, Cláudia, ela piu bela, é a mais linda e a mais bonita de todos. Há uma comparação, o piu não está sozinho, há todo um complemento, então não precisa do di, di più. Cláudia, più de, de piu. Cláudia é a ragazza piu bela de Lufitio, ok? Próximo exemplo... Claudio é lindo mas Christian é mais. Pausa esse vídeo, presta atenção e formule a sua frase em italiano. Se você disse algo como "Claudio è é bello, ma Christian di più, você acertou. Ué, mas aqui não tem uma comparação entre Cláudio e Christian? Sim, Existe, mas você notou que aquele mais é mais, Christian é mais, ou seja, mais bonito. Não tem um complemento, tá no final da frase, tá sozinho. Então, ali você pode usar o de più. Claudia é belo, mas Christian, de Piu. Não há nada após esse Christian, não há, não, não se especifica mais nada após esse, esse de più. A frase poderia ser assim, Claudio, ó. Christian in questo caso è più bello di Claudio, no? Uh, Christian è più bello di Claudio, non è Christian è di più bello di Claudio. Errado, perché Christian è più bello, então após esse più esiste todo un complemento, existe o adjetivo bello. Christian è più bello di Claudio. Corretto. Claudio è bello, ma Christian di più. no final da frase, então você vai usar o di più. Olha aqui, tenho que estudar mais. Tenho que estudar mais italiano. Pausa o vídeo e pense em como você diria isso, essas duas frases. Tenho que estudar mais. Devo estudiar e di più. Porque final de frase não tem cumprimento. Então, devo estudiar e di più. Tenho que estudar mais italiano. Devo studiare di più l'italiano. Ai, Ana Paula, mas por que se di più? Existe um complemento. Sim, existe um complemento, mas não existe uma comparação. Você não está dizendo que você tem que estudar mais italiano que matemática. Você está dizendo que você tem que estudar mais italiano. Devo studiare di più l'italiano. Devo studiare e più italiano. Più italiano, devo é più italiano. Talvez devo studiare più italiano. Também não não seria errado, pode ser que na linguagem falada você ouça, seja um que outro. Agora veja o próximo exemplo. Qual é matéria? Os próximos exemplos. Qual é matéria que piace di più? Final de frase, qual é a matéria que você gosta mais? Qual é a matéria que te piace di più? Qual é que te piace di più? Qual é a estação do ano que você gosta mais? Qual é a torre tipo, que te piace di più? No? Spider-Man. Que ator que te piace di più? Final de frase, vai sem medo. de più. Quando você vai perguntar para alguém se gosta, não gosta, de quem é que você gosta mais? É final de frase, tá sozinho. de più. Qual é a matéria que tipo, te piace tipo, di più? Te piace di più l'italiano, você gosta mais de italiano? Não há ali um outro elemento de comparação. Qual é a matéria que piache di li più? L'italiano ou la matemática? Aqui nós temos duas, é, duas orações, né? duas proposições. Qual é a matéria que piache di li più? L'italiano ou la matemática? Vê que tem a vírgula, existe uma pausa? Então, ali também não é uma comparação. Ali está perguntando qual é a matéria que você gosta mais? Qual é a matéria que piache di più? E depois te dá as opções, o italiano ou a matemática. E por fim, ó, ti piace più l'italiano ou la matemática? Ali há uma comparação: você gosta mais do italiano ou da matemática? Então ali não precisa do de. Ah, Ana Paula, mas eu ouvi gente falando que ti piace di più l'italiano ou la matemática? Sim, na linguagem falada pode ser que você ouça também alguém dizendo assim, mas com tudo isso para que ah, tu, toda essa matéria seja algo fácil e prático para você já começar a utilizar, sem ficar pensando, ai, ah, está na frente ou está depois de verbo, de verbo, adjetivo, substantivo, chegamos às conclusões, às seguintes conclusões práticas. Que, se você quiser comparar, você não vai errar se usar o più sozinho. Carla é più, più inteligente de Antônio, comparando entre duas pessoas. Raffaella é a ballerina più famosa de Itália, comparando, né? Superlativo, relativo. è é più famosa, é a mais famosa. Dovreste studiare più spesso. Você é, é, teria que estudar mais, com mais frequência. Né? Mais vezes. Então, existe a comparação e existe também, neste caso, o pius peço, não é uma comparação, mas existe um complemento. Não está sozinho, se trata de comparação, você não vai errar se usar o piu sozinho. Depois, se não há complemento, ou se foi citado antes, né? o elemento ali de comparação, ou se é final de frase, enfim, aí você pode usar o de piu. Sozinho, de piu. se estudiar, de piu ok? E, como eu disse, pode ser que na língua falada você ouça seja é, o piu ou o di più. piu. Tipiagem de piu, Ricardo e Alfredo. Tipiagem piu, Ricardo e Alfredo. O correto, o correto é que se, seja sem esse di, mas pode ser que no, coloquialmente aí na língua falada você ouça também o di. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha sido clara, prática e que saiba que o italiano é uma língua linda e que você vai aprender a utilizar isso daqui naturalmente, conforme você for é, falando italiano, lendo, estudando, mais você pratica e mais perfeito, perfeita vai ficar a sua comunicação em italiano, tá bom? E se tiver dúvidas, sugestões, deixe nos comentários, me conte aí se você entendeu, se essa aula fez sentido pra você, não se esqueça de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar essa aula. Se foi útil para você, compartilhe com outras pessoas também nas suas redes sociais. E conheça também o curso Vita, que é o curso Viver em Italiano em que eu sou a facilitadora do idioma italiano através de uma imersão. A ideia é viver em italiano, viver em italiano, por isso se chama Vita. Vou deixar o link aqui na descrição, entra lá para ver se atualmente há vagas para participar do curso e se você quiser participar dessa grande comunidade, você será muito bem-vindo, ok? Um beijo, Até né? À la próxima. Tchau!